No meio do humor, você consegue fazer com que as pessoas entendam uma série de coisas que você não conseguiria numa linguagem mais técnica, né? Então, assim, eu acho que isso se propaga mesmo, né? Se dissemina a informação sobre prevenção, tratamento de direitos humanos, né? De uma forma super leve. Essa Eu vi no Facebook o anúncio, aí eu vim e tipo, eu nunca tinha visto nada parecido. Você brincar com o humor tipo, de uma coisa tão séria que normalmente é, é, é muito visto como tabu ainda. Aí eu tava vendo e eu achei tipo, muito interessante, coisas que a gente nunca vai imaginar assim que pode fazer é, retratando sobre, o, sobre a arte, tipo a importância. Então eu tô achando muito legal tudo. Assim. É muito interessante, é muito. pra você parar e refletir mesmo. O humor, a arte, é uma estratégia, uma excelente oportunidade para que a gente possa falar de coisas que acabam sendo necessárias para toda a população de uma forma mais leve. No contexto da epidemia, do enfrentamento da epidemia de AIDS no nosso país, é trabalhar de uma forma a aterrorizar as pessoas, ela acaba até afastando a pessoa da prevenção. Através do humor, através da arte, é possível que a gente faça uma aproximação especialmente com a população que mais precisa dessa orientação. Hoje aqui nós estamos é, relançando né, um festival que já surgiu em 2004 e agora ele é relançado para mais uma vez poder circular pelo nosso país e internacionalmente também. <música> Uma proposta que chama bem mais a atenção porque é uma, uma fica mais leve o tema né não chega aquela coisa pesada né de chegar de preservativo conversar com os pais nesse aspecto é né? que fica uma coisa mais séria e com humor não o humor você já fica mais tranquilo mais leve para conversar sobre esse tema <música> Eu achei interessante porque retrata essas coisas de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado né quando fala em aids em doenças a gente sempre vê retratos feios doenças coisas horrorosas e olhando assim a gente até acha como uma coisa mais leve é mais fácil de absorver mas eu, sim, não. A gente está esperando receber mais trabalhos né? e está esperando também que a gente tenha uma continuidade né, do sucesso e que a gente tenha o terceiro, quarto, quinto festival né, para a gente continuar disseminando a informação né, de prevenção arte. Já tinha visto na primeira edição, até tenho os postais, e é, e é muito bom, isso é muito criativo, efetivo, né, acima de tudo, eu acho que o é mais importante é ser efetivo, atinge o objetivo de, do público-alvo, que é jovem... E precisa disso, né? Precisa de mensagens que atinja de forma humorada realmente para diminuir o preconceito, que é uma coisa pesada. Então nada melhor que o humor para quebrar essa coisa pesada que é o preconceito. Né? É. Primeiro festival foram só mostras de cartões postais e que acabaram virando uma exposição. Nesta edição, então, tem outras intervenções possíveis. Basta entrar na nossa página www.ides.gov.br, Tem o edital e toda a recomendação. Vão ser premiados, os primeiros, e segundo, segundo e terceiro lugar, com prêmios em dinheiro, mas mais que isso, a importância social desse trabalho, da divulgação. Essas peças vão circular depois em, em mídia impressa e também nas redes sociais e em exposições que vão percorrer todo o Brasil.